que tal começar a aula de uma forma diferente? Foi assim para muitos alunos de escolas de Santa Maria. O dia 16 de outubro foi marcado com muita música, diversão e, é claro, aprendizado a partir da décima edição dos Concertos Didáticos, que teve como tema o Concerto Sinfônico dos Animais no Centro de Convenções da UFSM. O espetáculo contou com a participação da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, do Grupo Cinecirco, e do Cão Abelar, e conseguiu levar música, clássica e teatro de forma didática ao público. Na verdade, a ideia de aliar teatro e música já são artes que, historicamente, sempre estão envolvidas, de alguma forma, porque são artes de presencialidade. Então, a gente tem, dentro do espetáculo teatral, a musicalidade sempre está presente. E igualmente na música também o músico está sempre fazendo uma performance frente ao público. Então são duas linguagens que possuem muita relação em comum. É, e com certeza juntar duas, duas linguagens é, num espetáculo é muito bom para quem está participando, para nós artistas, porque a gente acaba conhecendo um pouquinho melhor um do outro, né, modo de trabalhar, e ao mesmo tempo também o público ganha com isso. O grupo Cine Circo, com direção da professora Raquel, teve o papel de divertir e provocar riso na criançada. O palhaço ele tem uma linguagem universal e que se comunica com todo mundo. Então a gente traz um pouco desse jogo, dessa brincadeira, né? dessa forma mais leve de se relacionar com o público para para esse trabalho junto com a orquestra. E a Orquestra Sinfônica buscou incentivar crianças e adolescentes a apreciar e dar os primeiros passos na música orquestral. Então eu acho importante levar música de qualidade e através da Orquestra Sinfônica, que é um, é um instrumento assim, que envolve 60 pessoas né, que estão unidas com o intuito de levar uma música agradável para os ouvintes de todas as idades. Então as crianças, se desde o início elas se acostumam com esse tipo de, de, de ouvido, de participar desse tipo de espetáculos, elas, elas acabam querendo essa, esse tipo de, de produção artística a comunidade escolar aprovou a ideia. E Trazer as crianças para participar de um grande evento como esse é de suma importância quando a gente pensa o desenvolvimento da criança como um todo, né? como um integral. Então, o concerto de música clássica em qualquer outro gênero musical contribui não só para o desenvolvimento da criança como um todo, mas das, da variação no, nas suas uh, linguagens musicais, a sua percepção musical das sonoridades, e isso é de, é de grande importância. A gente fica até muito encantado com, a, com o cuidado de se propor um evento que trate dessa, desse tema e aborde a questão da cultura infantil. O evento também contou com a apresentação das pianistas e professoras da UFSM, Cláudia Deltrégia e Silvia Racelar com a estreia de Thayur Fontana como maestro e também com a apresentação de Letícia, de 14 anos, participante do projeto Encontros sobre Pedagogia do Piano. Foi muito especial, desde os seis anos eu toco piano e eu pude me preparar há uns meses atrás e é tão gratificante chegar aqui e tocar e tocar o que eu esperava. O espetáculo também teve a presença do Cão Abelardo, que garantiu a diversão com direito à dica para a criançada. É muito gostoso assistir um concerto com uma orquestra, porque a gente sente o som batendo na gente. E como esse concerto do Camille Sanson é um concerto que fala de bichos em forma de música, então é só escutar a música, fechar os olhos assim e ficar enxergando todos os bichos que vão aparecer.